Estou regularizando um partido político e observei que não foi feita a prestação de contas eleitoral. O que fazer agora? Aguardar a notificação da justiça eleitoral ou prestar pelo SPCE na opção regularização de omissão? Se a conta não foi julgada ainda como não prestada pela justiça eleitoral, você não vai poder usar essa opção, omissão de regularização de contas que tem lá no SPCE para prestar contas eleitorais de partidos políticos que não foram apresentadas em dezembro de 20. Se você foi intimado pelo cartório, está naquele prazo ainda para prestar, ou você se deu conta agora, como é o caso desse aluno, que percebeu agora que esse partido que ele foi contratado agora, claro, aluno meu não ia deixar essa conta sem ser prestada jamais, nunca, ele foi contratado agora por esse partido e observou que ele não tinha feito essa prestação. E espontaneamente pode ser feita agora, em tempestiva, da forma normal como prestação de contas final. O sistema, o SPCE, essa opção da omissão de regularização, ela estava com umas inconsistências, ela não estava funcionando direitinho. O TSE já está trabalhando nisso. Mas essa opção, ela só deve ser utilizada se a sua conta já transitou em julgado a decisão que a considerou, a julgou como não prestada. Tá? E espontaneamente e dentro do prazo que a justiça eleitoral te notifica, você vai ter que fazer a, a prestação de contas final normal. <música>